E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando um Brasil. hoje vamos conhecer mais um joguinho do Android aqui, do Souls The Last Bear. sei lá que é isso. Bom, pra começar vamos ver o nosso personagem, como é que é. Eu, é. Esse aqui eu não conheço, tá pessoal? Vou... Color Addict? Ah, tem que ter chegado nível 600, tá. Eu nem queria mesmo. Hum, eu não conheço o jogo... Na verdade eu baixei só porque eu achei o ícone bacana. Ó, <risos> oh, que tutorial. Ó, oh, tem cara de. Olha ali, rapaz! Tem cara de arcade, que massa. Será que eu vou fazer? Ah, tem. Andar pra frente e andar pra trás, tá. Dois toques eu faço um dash, Dois toques eu faço um dash, beleza. Aí, agora atacar. Tá Beleza, esse aqui é o de padrão. Ataque pra frente. Beleza, Big Slash. Ah, ataque é um ataque mais forte. Aí. É só se for um cano, deixa eu ver. Acho que foi, né? Beleza. Agora... Vamos aqui na voadeira, né? Que não é a voadeira. A voadeira até... <risos> Teria que ser pé. Agora aqui... Um porte alto. Aí, agora foi a voadeira. Só para aqui embaixo. Ah, tem que ser na ordem. Fernando? Ali! Tá bom, beleza. É gamezinho de luta. Tá, não quer... se eu consigo voltar. Aí, vamos, vamos pro Battle. Journey Mod. Beleza. Neo Fighter. Não, não tem nenhum, nenhum lutador feito ainda. Não sei se está pra editar muito. Opa, olha ali. Aí, Escolher é dois, será? Ah, é, não, é o, ali é o espelho dele. Oh, legal, legal. Bom, tem uns personagens bacanas aqui, rapaz. Estilo ali. Olha ah, que demais. Não tem tempo pra né, escolher. É. Aqui parece que são dois mesmo: ó. a Ninja Fêmea e a Ninja Macho. Aqui é a aviateca, né? Eu vou pegar esse. Wolverine, sabe do nome. O nome dele... Cara, será que eu não posso trocar? Eu vou chamar de Braseiro 1. Porque se der para trocar, para a gente pegar outro. Né? O Braseiro 2 e assim por diante. Show. Agora... eu faço? Tá... Já escolhi ele. Não tem nada muito pra fazer, acho que agora é porrada, né? Olha aí, rapaz, a tia do banjo. Spirit Smash. Eu acho que ela lida com os espíritos, né? Tem uma faltinha, uma adaga estranha. Clash of Slash of Soul, Não, Clash of Soul. Não dá, não. tem um RE ali que eu, não, que eu não vi no tutorial. O que ele faz? tá mandando trocar a resolução tá? ele tem um rabo eu não sei se é do jogo mesmo mas ela vai brotando tá dropando um monte de moedinha e coisa quer baixar os gráficos é, baixa as gráficos aí, mesmo Tia, rapaz. Eu rapaz. Até com. de mandar o Eu tô com pena de bater nessa tiazinha. Ah, é só apoio coitada. Foi? Bateu? Crash. Perfeito. Olha, lá tem um especialzinho dentro daquela barreira. azul tinha um especialzinho. Nossa, esse cara aí tem um. Eu ia dizer que é um sei mas não é uma foice, né? É uma lança curvada. Beleza. Ele tá mandando diminuir os gráficos, vamos ver se ele, se ele já se diminuiu. Ali, rapaz. O do desenho, vou dizer que eu até achei bacaninha. Ele acerta de longe, né? Isso é bom. Faz, faz, jogador. Daqui a pouco eu admiro tanta resolução que vai ficar um por um <risos> Aí, eu, por enquanto eu tô dando chance né? Oh rapaz, a porradaria ficou me solta Apenas botãozinho fica na frente, né Cara, não fica tão limpa Eita, milhão, como é meu jeito Tinha que largar aqui Clássica da classe Estilo E-Honda Quando tu mata ele, ele vai Já era achei que ia ter mais rounds Mas beleza Olha, temos um cavaleirinho Night Charge Rolling Beast, eu tenho Rolling Beast Seja lá o que seja Olha ali, rapaz era uma segunda cor? Tá vermelha rapaz. Aí não é a cor Tem oficial. Com certeza no início do jogo eles dão uma facilitada, né? Porque o pessoal não desistiu de uma vez. Ah. ah, rapaz. Fez um agarramentinho em bala, velho. A hora que eu não sou muito bom, o jogo de pancada tá bom? Já tô chegando no. Quase ganhando no terceiro. É só porrada aqui, ó. Aqui só bater, bateu no Aí. Matei com uma rabada. Rabada na cara. Tchau! Aí. Brasero 1 tá, tá lidando, rapaz. Vamos ver. Inferno Cycle. Isso aqui é tipo um. Um religioso fanático, alguma coisa se parece um bispo, sei lá. É um o é um cara que tira a capa. Olha ali, a cara da verde. Tá todo mundo com a segunda skin. Mas é diferente, né? Ué, ah, ué, boss, o boss me desafiou no meio da luta. Bora então. O visual do boss é legal. Esse aí tem cara de protagonista de anime. O negócio aqui não dá muita chance mesmo. Vamos errado Vou jogar são ser mais rápido. Ah! Dá mais variada nos botões, aproveitar que os combos estão caindo. Strike de 6 hits, rapaz. pensando o quê? Aí, já se foi o rapaz. Esquece o Max. Ah, o Max é a barriga de especial dele. <risos> Color unlocked. Desbloqueei a cor. Eu não tem pontos para melhorar nada. Eu ganhei um, de, um de poder. Beleza. Berserk, no pain. Grid. Beleza. Park. Berserk, deve ser um modo que ele fica bem loucão. Olha ali, parece que parece o Imortal do. do Invencível vai morrer Aí, no final aquele aquele religioso ah mas é meio que punho de ferro também rapaz. aquele sei lá aquele bispo que ele faz lá foi matar ele já não deu tempo olha ali rapaz aqui é porrada esses agarramento que é pra... quanto mais moeda e troféu e coisa que eu tô pegando eu vou ganhando mais nível né? Não é Aqui mesmo mano. Aê! Já era pra ti, rapaz. Já era pra ti, ela não. Tô, não tô acompanhando tanto. Um jogo de luta, até achei que ia morrer muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, mas. <risos> tá bacana. Bora. Nossa, aí é legal, Você aí tem cara de, de avatar, sabe esses desenhos de avatar? O meu é tipo um Blanca Wolverine, dente de Sabre e. Crossfiteiro. Esse cenáriozinho aí lembra o. Street Fighter, ó. Né? Cenário do Rio. Cara, tudo hoje em dia tem referências, né? Aquele dojo meio quebradinho atrás. só viu o que? Das garras. Eita, levanta. mas deixa o somente agarrar, é Bom que a rabada é rapidinha. Aê, rapaz. O ataque da rabada dele é meio, não é forte, mas incomoda o inimigo porque fica pá pá pá pá pá. Aí, vamos lá. Se eu tiver ganhando, vamos lá. Ó, esse aqui era o boss da outra vez. Agora tá colorido. Come on, hit me. Ele lembra o, o rosto? Lembra o Church, O líder do ginásio de, de elétrico? Eu não consigo matar esses caras, rapaz, vem outros me incomodar Os preto e branco Esse aí lembra meio que um Rasal Ghoul Então é um tá, vamos aproveitar que eles estão desafiando Porque... Assim eu consigo... O que é isso? Mano? Para de falar de graça Porque assim a gente consegue ver todos os personagens Ele usa o Destiny Clow Com certeza está no nível mais fácil Ah, ele é rapaz, não tem chance, eu só consegui usar muito poder ainda, né? Eventualmente sai um, um poderzinho Aí, já era se foi do excavador. Estamos ganhando, ganhando. O, que é, o que é estranho, o jogo é bem legalzinho assim, para o jogo de luta, assim eu nunca fui igual oh, jogo de luta Mas é legal, last learner, learner, sei lá Eu tô ativando os poderes aqui, vamos ver, vou coligo uma missão Agora é o mesmo que eu enfrentei, só que versão básica Ah, mas essas coisas são legais, rapaz ele meio que um... Sim, um, razogu, um Simba... <risos> tem essa persa, essas coisas... O negócio aqui é não dá aí Eita! Cara, não é pra provocar, rapaz? Eu acho que tem algum botão que faz provocação aqui. Olha essa luta aqui, velho. Estou na porrada agora, velho. Eita! Melhor, igual, homem. Não, tu sabe. Olha lá, não vai perder agora. Aí! Aí, rapaz. Já era pra ti. Come on! Não, estamos se criando? Lembrando aí pessoal, ó, esse carinha aí, ó, esse ninjinha é o que dá a capa do, do jogo Então não deixe pessoal de se inscrever no canal, bem aquela força Trazer uns joguinhos diferentinhos aqui ó. Vamos, Claro, você os nossos padrões de Star Wars Defense, de RPGs Idol A gente procura sempre trazer uma, eventualmente mais novidades E lembra, jogo velho é lá no Retro Games, né pessoal? Querem conhecer jogo velho, bom de qualidade, sim, para se divertir mesmo. Entre os no BR 30 Preciso de recurso para... Ah, quero fazer uma ediçãozinha bacana nos meus vídeos, está muito chato. Preciso de uns memes nas transição. Vai lá no turbine seus vídeos, está na descrição. Tá. Os meus canais parceiros... Urbine seus vídeos e tem o nosso canal do Aula de História na web 3.0 também tem aqueles conteúdos pedagógicos, ah agora é contra eu a princípio isso aqui eu tô jogando contra a máquina né, dá pra jogar online vou tentar ganhar de mim vou tentar jogar uma partida com alguém aqui mano, gente para não, é só pra poder perder <risos> Q. É bom que eles dropam um item. Olha aí. É isso então? Pra me matar? Ah, maldito. Ah, alguém me. Ah, me desafiaram de novo no meio da partida. Dá quase virando o jogo. Vamos lá. Ó oh, rapaz, esse é aquele lanceiro. Eu acho que matei ele, né? Eu só não entendi que me desafio no meio da luta. Tenta tentando fazer os combos ali que, que o, o joguinho tá me mandando. Eita! Tá, vou parar de fazer isso comigo que o jogo tá mandando. Eu vou começar a bater de verdade. Aê, agora já vai. Eita, pomba. Aê, já era. Aqui eu, eu tô com ele. Ele tá no larguel, ali, rapaz. Ele vai envolvendo o bicho. Beleza, level 31 acredito, estava escrito ali. Shadow Boss, a gente pega mais uma cor, mais um de força. Aí, All of Loads, é, como é que eu faço, deixa eu ver um online, eu consigo botar um online, isso aqui. Oh. Tá, não quero, não quero dar o suporte pro Dual Souls agora. <coughs> Eu estou procurando um oponente, rapaziada. Vamos ver se eu vou conseguir. Tem 6 players online só nesse servidor, querendo? Né? Será que tem alguém disponível para meter a porrada? Vamos fazer o teste aqui. Se não der, é bom. Pelo menos a gente brincou bastante no offline. Pessoal, como eu estava dizendo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal brasileiro. estamos está lutando para chegar nos mil inscritos. Se inscreva também no aula de história na web 3.0 Batemos nossos 3 mil inscritos Estou muito contente Se inscreva no retrogamesbr BR 3.0 Batemos nossos 5 mil inscritos Também estou muito, muito contente E Temos um novo canal, Turbile Seus Vídeos Um canal com recursos para vídeo Para sua edição, tem memes Tem transições Tem como aqui, tem muita coisa Se inscreva lá, ajuda a chegar nos mil inscritos Bora Vamos ver ah, que eu posso escolher? É, eu, eu vou. Eu vou escolher o mesmo que eu já tô lá. Rolling Beast. Cara, eu vou manter o que eu estou tá dando certo. Rolling Beast. Aí. E meu Jamal. Ah, mas eu tô com o nome do Retro Games, rapaziada, para ser um prazer sabe o clash de Souls! Primeiro conflito! Simon, clash de Souls! Primeiro conflito! Simon, Vai me de um pouquinho de chance? Tem uns de dele. Ah, vou botar esse cara no chão. Ah, vamos destrair que essa peça tem dano. Ah, levanta, levanta. Levanta. De dançar, Para de dançar, boneco! Ah, não, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Levanta, levanta, levanta, levanta! Morreu, desgraçado! Ah, mas yeah. ah, tá indo bem, apesar pelo delay. Será que tem mais um round? Ah, rapaz, Conflicto. agora você vai ver! Ah! Uh. Ai anda demais, rapaz. E o boneco fica muito. Eita, masculpa. Show you, cam. Eu, eu apanho, eu vou pra perto dele e pra longe. Aí? Levanta, mano. Já já, já, já, já. Já era, por que eu consegui me perder? Mas é, dá tá bom, Francisco conseguir mostrar o. Nossa senhora, saiu um fatality ali. Oh, curti. Ah, eu sou ruim nele, né? sou ruim em jogo de lutas no Mega Drive, no Super Nintendo e também no Android. Oh, essa! Beleza, pessoal. Esse aqui foi o Dual Souls. Estava mostrando para vocês o jogo. Posso trazer de volta alguma vez? Posso até, quem sabe, um dia. Veremos. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Dê força. Já falei demais. E até a próxima.